Olá passarinho, venha cá passarinho. Oxe, quem tá falando comigo? Por que você está nos evitando? Porque se eu bater em vocês eu arrebento a minha cara, e vocês não vão me pagar uma cirurgia plástica. Sabia que somos cheios de comida. Hum, que tipo de comida? Temos alpiste. Não gosto. Também temos milho. Detesto. Castanha. Não. Pãozinho. Não. Frango. Espera, você disse frango? Cara. Eu adoro frango, deveria ter começado por esse, partiu. Um dia é da caça. Outro dia é do encanador. Olá você que está vendo isso aqui, fizemos um joguinho baseado nessa animação, ele é bem divertido, assim como esse canal, ele também não tem anúncios, como estamos aprendendo a fazer joguinhos ele ainda tá beta, logo logo vai atualizar, mas o link está na descrição, tem para todos os tipos de Android. Muito obrigado e valeu e falou até qualquer dia aí.